É. Aí as pessoas querem, querem trabalhar no Facebook, aí já mandam um link, já querendo vender, querendo vender, mas não ah. engajam, né? Conversando com as pessoas, interagindo, né? Fazendo Nem publicações que ajudem de verdade as pessoas. Nossa. As pessoas só querem vender, vender e vender. Aí é que tá o, o, o, o complicado, porque isso não dá certo, né? Esse negócio Sim, de tentar não, não. só vender e vender. Não tem nem como, eu já considero como spam, né? Primeiro que eles não te pedem nem licença e já te mandam o link. Eu já bloqueei, eu não dou muito assunto uhum. mais. Só hoje foi uns três Entanto bloqueados. o Facebook, você bloqueou três hoje? Só hoje foi uns três bloqueados. Não, eu não tô mais dando assim. <risos> eles não conseguem nem que dar bom dia, Vamos boa para... tarde ou boa noite, cara lá ah, sabe aquela coisa Os vai que lá do ninguém é já já manda o link né já que manda o link aqui, né não tá vai, vai vai vai postar é outro que passa também e não é dessa maneira né que que trabalha corretamente né sim não tem nem, nem como trabalhar assim. Né? é por isso que eu fiz o curso Facebook orgânico para afiliados para educar esses empreendedores entender o trabalhar da maneira certa para eles conseguirem trabalhar da maneira certa e engajar com as pessoas, fazer as pessoas se interessarem nas divulgações deles, no, nos produtos também. É bem melhor, Porque né? Do jeito que a maioria estava fazendo, esse negócio de querer só vender e vender não, não dá mais certo, né? Ah, o Facebook nem reconhece, né?